Hoje a gente vai fazer um spa. É assim, é o spa do Fernando, porque ele vai fazer minhas unhas, meu cabelo e a minha maquiagem. Então assim, imagina gente como que vai ficar isso daí. Vamos deixar os, os contatos pra quem precisar de festa, um casamento, <risos> ah, quem precisar precisa pra uma festa de aniversário. Pode contratar aí, ó. Eu não vou falar nada pra ele o que é o que, as maquiagens coisa de unha pra ele fazer, coisa pra ele arrumar meu cabelo, deixei tudo aqui, ele que vai se virar. Então vamos ver o que se ele sabe, se ele manja mesmo de fazer manicure, cabeleiro e maquiador. Bora lá? Vou começar com esse negócio aqui, de cores. Não, não é, não é com isso aqui não. <risos> é porque ela, ela, me, ela me ensinou só essa parte, que eu tenho que passar esse negócio aqui na cara pra depois começar. A única coisa que ela me ensinou foi isso. Não se assuste porque eu tô sem maquiagem, gente. Nossa, que delicadeza, amor. num prato ai meu deus aproveitar a tá bom calor tá bom, tá bom. bom então você vai pegar essa paleta aqui de cores pega um pincelzinho pequenininho desse aqui ó Eu vou começar pelo olho e aí você vai usar esse aqui também depois ó. se você souber usar, se você não souber você não usa que então tá bem legal. Você vai escolher a cor... Meu Deus. Azul? Azul royal. Fecha o olho, não me atrapalha. Vocês vão contornar o olho. Agora vamos lá para o outro lado. Então você vai tirar com o lenço... Com o lenço. <risos> com o lenço. E vai pegar a outra cor que você vai usar. Vou ensinar para vocês uma coisa que eu, que eu não sei. Para destacar o olhar, você pega essa parte aqui mais escura, um pouco mais um tom mais Gente, aí vocês vão passar na pálpebra superior. Na pálpebra superior. <risos> pálpebra superior. Bom, vocês vão fazer um, um contorno na pálpebra superior para fazer um, de, um degradê. Vamos do outro lado. cor aqui, tira aqui o negócio e vamos pegar esse negócio aqui, ó, que eu não sei para que é para fazer o negócio. E aí vocês vão pegar essa cor dessa cor por que, que é isso, Fernando? Esse azul mais escuro aqui, gente. Fernando, <risos> que que é isso, gente? Fecha o olho. Aí vocês vão fazer um desenho. Vinha parada, vinha parada. Meu Deus. Do outro lado. <risos> Isso aqui vai ficar legal. Tô ferrando com o negócio aqui, <risos> poxa vida. Tá se mexendo, gente. Atrapalha tudo. Pode ser uma palhaça, né? Não, não é? peraí. Fica bom quando termina, não quando tá começando. Hum. Agora vocês vão pegar aquela cor mais clara do azul. Passa aqui gente, a Na pálpebra inferior foi, é, <risos> Bom, não tá muito bom porque não terminei Então calma aí, vocês vão pegar Esse, não, esse negócio aqui cara, E vai passar esse negócio aqui Na cara toda Cuidado, você vai quebrar meu, minha, meu negócio e Toda a cara você vai passar Que que é isso? Isso é um batom para a cara. Não, Fernando! Isso é corretivo. Batom, um corretivo para a cara. Você passa na cara toda da pessoa. E... <risos> espalha bem na cara da pessoa. <risos> Nossa, Fernando! Bom, gente, aí eu passei aqui o, o negócio aqui. Vou passar isso daqui. É a base. Essa é a base. E... Ah, Eita que vou ter que comprar uma base é agora. Meu... Não, levanta o cabelo aqui. Ai meu Deus, tá pingando! Sabe? Ai meu Deus, passa muita base. Agora passa na mão essa base. Passa, passa no pescoço, agora aqui. Aí você passa no pescoço. E Esse já Olha isso. A, a base, gente, serve pra, pra ficar com a pele bonita. E o aí gente, ó, você passou a base beleza né? passou a base? passou então você vai pegar esse daqui que que é isso? é o pó da cara pra que que serve? pra passar depois da base <risos> aí e agora vocês vão passar <risos> vão pegar ó, esse, né, esse pincel aqui ó grande tá vendo gente? E vamos pegar uma cor legal. Passa aqui na, na maçã, ó. Pode passar mesmo, pra ficar legal, ó. Tá bom já, tô né? Eu tô sentindo um artista. Eu tenho um artista. Bom, agora vocês vão pegar Eu esse. Eu tô me sentindo uma palhaça. Se pegar esse rosa com esse aqui com esse, mistura esses três. Nossa senhora! Você passar só uma última pegadinha, viu? Passou, passou, passou, passou. Isso, agora foi... Você gostou disso, né? Gostei. <risos> Percebe? -se. Esse aqui, se eu pegar. É ela, faz, ela faz isso, normalmente. Vai passar. <risos> e vai passar no olho. Em cima e sim, embaixo. Ih, caralho. <risos> então, cuidado com meu olho. aí, fica quieta. Cuidado com o meu olho. Parado ficar, você vai arrancar meu olho Aproveita gente, que O <risos> que você tá fazendo? Preteia na sobrancelha tá. <risos> não, me... Fica parada, não dia Dá pra ficar parada? Um minuto. É pra ficar pretinha a sobrancelha Fernando, a sobrancelha não se penteia com rímel assim, é meu transparente Tá, aprende a fazer não, <risos> não Meu sabe. Deus Agora vamos passar é. esse negócio aqui. Você vai contornar o desenho que eu fiz aqui, bonito. Contorna no olho da pessoa. É a primeira vez que você maquia ok? alguém? É. Você nunca maquiou? Nunca. <risos> que picareta, Fernando! É que careta é? você fez a maior merda no meu rosto, né? Agora vocês vão passar o batom na pessoa. Isso Olha o batom que ele quer passar, gente. Ele quer vazar esmalte na minha boca, tá ligado? passar o batom na pessoa. Achou o batom? Batom. <risos> é. Delicadeza. Ó, oh, no dente não! <risos> Você passou no meu dente? Passou um pouquinho, mas não tem problema, gente. Faz assim, ó. Agora vocês vão fazer a unha da pessoa. Vamos pintar a unha agora Olha que lindo que ficou, gente, minha unha E ele nem quer dar a segunda mão Bom, Agora você vai fazer uma trança aqui Da hora né? Nossa Fica quieta Você acabou de arrancar um pedaço da minha orelha Só você ficar parada Se você não se mexer, não acontece essas coisas Nossa, meu você vai tetar o cabelo todo oh, para trás. O cabelo dela todo para trás, ó. Vamos pular aqui. Agora você pega três partes e vai começar a trança, ó. Vamos lá fazer. Cara, fica feio porque você tá se mexendo, hein? Ah, tá. Não, que você não tá ganhando. Você faz a trança. Pronto, agora vocês vão colocar esse negócio aqui. Vou segurar atrás. Pronto, olha que bonito. Você fica moderno e pronta pra sair. Nossa, Fernando! Meu Deus! Bonito. Você sairia comigo assim, sério? Sério? Sairia. Sério mesmo? Sério. Tipo. Agora. Cara, eu ia sair, eu não ia... Não a trança até que você... Ó, oh, é que você deixou meio desleixado, né? Não. A trança até que ele fez direitinho. Agora, a não, maquiagem... Fala que foi legal pro, pro vídeo. <risos> Gente! Não, sério! Não, ficou bom, não ficou? Não. Não ficou bom? Não! Você gostou? Eu gostei. Você achou engraçado, legal? Não, bonito. Parece uma palhaça. E esse foi o Espada Fernando Espero que vocês tenham gostado desse coisa maravilhosa que ele fez Lindo no meu cabelo, na minha unha No meu rosto, ficou fantástico Eu vou deixar todas as redes sociais aqui Twitter, Facebook, Instagram É tudo que casei e lasquei E tem o meu Instagram do Fernando também Que eu vou deixar aqui embaixo Não se esqueçam gente, que aqui ó Aí ah, apareceu já, é só clicar aqui, ó. Tá aparecendo inscrever-se, já vai direto. Inscreve aí, aperta aí. Aperta aí, pelo amor de Deus! Aperta! <risos> é isso, gente. Um beijo e até, até o próximo, próximo vídeo! Tchau! Tchau.